E aí, galera do Rio Mafra Mix, é o Douglas aqui na loja Desigual de Rio Negro. Legal, meu caro Douglas Dias. Nós estamos aqui em Mafra, aguardando, então, o desempenho de vocês. Todas as promoções, as informações do liquidão da desigual aí no município de Rio negrense. E retornamos daqui também com informações contando para vocês a desigual no município de Mafra. Até daqui a pouco. É isso aí, Márcio. E quem vai trazer mais informações aqui da loja de Rio Negro, de uma mega promoção que está sendo feita, é a Gabi. Gabi, chega mais pertinho, porque está tendo coisa boa na loja, tem novidade chegando. E a Desigual, quando lança essa promoçãozinha no começo de ano, é promoçãozão para arrebentar. Conta para mim. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento ao vivo pelo Rio Mafra Mix. E eu vou contar mais um pouco dessa super promoção das lojas Desigual. É 70% de desconto. Moda Verão com até 70% de desconto. Você não ouviu errado. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes em nosso crediário próprio e facilitado com a primeira parcela só para abril. Que coisa boa. E nós vamos mostrar alguns looks aqui de Rio Negro para mostrar que tem preço, tem beleza e tem qualidade. É isso aí. Eu vou começar mostrando esse vestido que eu estou usando. Olha só que vestido lindo. De 108 reais ele está saindo por R$3,20 mensais. 32 reais é 70% de desconto, é desconto real e é só aqui na Desigual. Que legal, Gabi. Vamos chegar mais para cá, porque sei que você vai trazer mais meninas para conhecer, para ver o, o modelo, para a gente ver. Então, quer chamar a meninada? Vamos lá, vou chamar primeiro a Débora. A Débora está vindo com esse macacão pantacur Super lindo. Ele é um macacão, parece ser duas peças, mas é uma peça única. Também de 168, saindo por apenas R$ mensais, R$ reais gente. Desconto de 70% nessa peça maravilhosa aí para compor aí um look de final de semana, um look de trabalho, bem bacana. Obrigado, vamos ver mais. Olha só que look, show de bola, é para fazer sucesso aí nesse Verãozão. É isso aí. Obrigada, Débora. Agora vem a Andriele, trazendo também um look maravilhoso. A Andriele está vindo com esse body e com essa calça estilo mais socialzinha. O body de 108, saindo por apenas 3,20 mensais, 32 reais, 70% também, desconto real de 70%. E a calça também maravilhosa aí, para qualquer ocasião, essa calça de 288, saindo por apenas 8,60 mensais, 86 reais. Maravilhoso o look da Andrielle. dá uma voltinha aí, Andrielle, para mostrar esse look. Super arrasou. Levando o look completo, você vai pagar apenas R$ 11,80 mensais. Uma parcelinha baixíssima aí para levar o look completinho da Andriele. A Andriele é sempre nervosa, assim, sério. Ela, eu já vi ela mais descontraída. <risos> eu acho que ela tá nervosa um pouquinho. <risos> tá certo, Andriele. Vamos então agora chamar a Jana, que vem com um lookzinho bem descontraído. Ela já, já tá vindo sorrindo lá, tá legal. A Jana é bem sorridente. <risos> A Jana traz esse shorts em jeans, cintura bem alta, veste muito bem no corpo. Esse short de R$ ele tá saindo por apenas R$ 2,80 mensais, R$ 28,00. E a blusinha também que a Jana está usando, de R$ 88,00, saindo por apenas R$ 2,60 mensais. R$ 26,00. É muito barato, é muito desconto. É 70% de desconto de verdade aqui nas lojas Desigual. Obrigado. e Só que eu estou chateado com você com a loja Desigual. Tô bem chateado. Cadê a promoção para os homens? Só tem para mulherada? Temos moda masculina também. Eu tô aqui com o um manequim. Ah, tem? Preparado para mostrar para vocês essa camiseta linda. Olha só: de R$ 78,00 saindo por apenas R$ 2,80 mensais, R$ 28,00. E essa bermuda em jeans também de R$ saindo por apenas R$ 5,40 mensais, R$ 54,00. É muito barato, muito desconto também na moda masculina. Maravilha, agora já não estou mais brabo, agora já estou feliz com a loja desigual porque eu vou levar o meu look. E o endereço para quem não, ainda não sabe. Estamos situados na rua Alfredo Abdala, número 110, aqui no bairro Bom Jesus, bem do ladinho da Rio Lab. Atendemos também através dos nossos canais digitais, pelas redes sociais. E será sempre um prazer em lhe atender aqui na nossa loja. Maravilha, Gabi, um abraço para toda a galera aqui da loja desigual de Rio Negro. e Agora a gente vai lá para a Mafra com o nosso repórter Márcio Gonçalves. E agora o liquidão é aqui em Mafra, na Desigual, estamos no alto de Mafra, rua Felipe Schmidt e vamos mostrar esse look diferenciado aqui da Desigual. Comigo, a Lise, ela vai contar para vocês, o pessoal vai, as modelos, o modelo também vão estar conosco e vão mostrar por que a Desigual é Desigual mesmo, Lise, é isso? Isso mesmo, Márcio. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o liquidão da Desigual. É o liquidão mais esperado de Rio Mafra. E o melhor de tudo, com condições super especiais de pagamento. Nosso crediário é próprio e super facilitado pagamento primeiro pagamento ficando só para abril isso mesmo e são descontos reais de até 70 por de desconto e para começar falando nessas peças maravilhosas eu vou começar mostrando o look que eu a mostrar o look que eu estou usando eu estou usando um body estampado maravilhoso da geração livre que está D-98 saindo por apenas R$ 4,90 mensais, R$ 49,00. Isso mesmo, D-98 saindo por apenas R$ 4,90 mensais, R$ 49,00. E essa saia maravilhosa que eu estou usando também, super sucesso de vendas, lançamento de alto verão. D, 138 saindo por apenas 6,80 mensais, 68 reais. Isso mesmo, você não ouviu errado. D, 138 saindo por apenas 68 reais. Está maravilhoso, vocês não podem perder, porque vai sair muito, vai ser muito rápido. Aí eu vou chamar aqui as nossas modelos para mostrar outros looks para vocês em primeira mão, ao vivo, pelo Rio Mafra Mix. Vou chamar a Suelen. A Suelen, ela está usando uma calça cropped, Super sucesso de vendas, maravilhosa também. O valorzinho dela, imperdível. Calça cropped D138, saindo por apenas R$ 6,90 mensais, R$ 69,00. E essa blusinha maravilhosa, Rudeli, ombro a ombro, D154, saindo por apenas R$ 4,60 mensais, R$ 46,00. Maravilhoso, super sucesso de vendas, lançamento de alto verão, é aqui na Desigual vou chamar Obrigada Su vou chamar a nossa próximo modelo a nossa patroa vem a Carla então a Carla ela está vestindo um vestido também super sucesso de vendas últimas unidades pessoal está esgotando de 258 saindo por apenas 770 mensais 77 reais isso mesmo pessoal vocês não ouviram errado de 258 saindo por apenas R$ 77,00. São pouquíssimas unidades. Venha garantir a sua. Quem vem primeiro garante, com certeza, os melhores looks. Imperdível mesmo. Obrigado, Carla. E para finalizar, vamos chamar o nosso modelo, o João. Não podemos deixar de falar do masculino também, que está no nosso mega liquidão. O João ele está usando uma bermuda jeans. É, D88, saindo por apenas R$ 4,40 mensais. R$ 44,00. Também super lançamento de alto verão. Pouquíssimas unidades, pessoal. É, D88, saindo por apenas R$ 44,00. Essa polo maravilhosa que o João está usando também. Super sucesso de vendas. D98, saindo por apenas R$ 4,90 mensais. Isso mesmo. R$ 49,00. D98, por R$ 49,00. Maravilhosa, obrigada João Liquidão da desigual Nas duas lojas, Rio Negro Agora há um pouco o Douglas conversou conosco Mostrou também as meninas O charme das meninas lá no município de Rio Negrense Na desigual E aqui a Lizy mostrando o charme das meninas E também do menino, do João Nesses looks diferenciados Com esses preços também muito mais diferenciados Liquidão da desigual Lizy então, pessoal, como o Márcio falou, são, é um mega liquidão aqui nas lojas Desigual. Lembrando, lá em Rio Negro, estamos localizados na rua Alfredo Abdala, próximo ao supermercados Belém, e aqui em Mafra, na rua Felipe Schmidt, próximo ao Sinaleiro e também próximo ao supermercados Belém. Também fazemos, pessoal, atendimento é, online, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Será o maior prazer em atender vocês, tanto fisicamente pelas lojas, quanto online também. Então, corre aproveitar o nosso mega liquidão. São preços reais, descontos reais, de até 70% de desconto. Corre aproveitar, porque quem vem antes garante, com certeza, os melhores looks aqui da Desigual. Liquidão, assim, é só na Desigual. Vamos aproveitar também, vamos comprar aqui na Desigual, no Alto de Mafra, porque lá no município Rio Negrense, o Douglas também já fez negócio, com certeza, já comprou também, e agora fica o convite para vocês aproveitar o liquidão da Desigual. Lá em Rio Negro, já falou Alice, e também aqui em Mafra, no Alto de Mafra, na rua Felipe Schmidt. Liquidão das lojas Desigual.